Olha meu olhar, meu olhar, sou meio gol go. posso te matar. Jesus wow. eu te cortou. Wow. Olha meu olhar, Olha. sou meio gol go. posso te matar. Jesus wow. eu te cortou. Wow. Hey, hey. Yeah. yeah, hey yeah, feat, feat, hey, lit, lit, lit, lit, hey, Uau! yeah, yeah, yeah. Wow. Olha meu olhar, Olha. sou meio gol Posso te matar, te matar, Deus eu te cortou, te cortou. Olha meu olhar, meu olhar. sou meio gol Posso te matar, Uau. Deus eu te cortou Ah, tem tipo um hit, que e sem sendo triste Tô querendo um switch pro você é uma beat Tipo um hit, vai que fa' sem o drift Tô querendo um split que pra você é 6. um Você morre de parima. Sharingan sempre brilha Eu odeio as mentiras, a desgraça, desgraça é a, a vida Você morre de parima. Sharingan sempre brilha Eu odeio as mentiras, a desgraça é a vida Eu ganhei, as gangue, eu tenho uma drako Tô gelado, muito ice, fecho é o que eu bebo é bem pica, Esse eu nem entendo. Isso eu não Mole, mole, tô levi. Mole, mole, levi, uau. O segue remendado. Coração um candeado. Eu tenho impulso e tenho uns pacos. Fosse, faço, já te mato. Tenho só droga letal. Baby, olha, for uau. Tudo isso bem no cu. Hemo trap tá legal. Emo trap tá legal, ué. Minha gangue é takeo. Mano, tem, tem uma My draco. Tô um gelado, muito paz. Praticodei, é o que eu bebo. Eu é bem bica, cara, esse só eu nem vi. Isso é tipo, eu não te colevi. Mole, pode leve.